Hoje eu quero compartilhar duas coisas que vão ajudar bastante se você já trabalha ou quer começar a trabalhar com time distribuído. Olá! Rafael Torales do Officers aqui, nosso objetivo é ajudar pessoas e empresas a adotarem o um trabalho remoto e hoje eu quero compartilhar duas coisas que vão ajudar bastante se você já trabalha ou quer começar a trabalhar com times distribuídos. O primeiro deles é o Remote Starter Kit, esse kit lista não somente as principais ferramentas que um time distribuído utiliza no dia a dia, como o Slack que é uma ferramenta fantástica de chat para equipes, o Zoom que a gente considera a melhor ferramenta de videoconferência atualmente e o Muro, que serve como um quadro branco virtual, permitindo que pessoas colaborem em tempo real, fazendo brainstorm, colocando post-it etc. Mas esse kit lista também alguns equipamentos que podem te ajudar, como o Roost Stand, que é um suporte para o seu laptop, para te ajudar na postura, e até a sugestão de uma webcam que pode te ajudar a melhorar a qualidade dos seus vídeos durante as videoconferências. Além disso, o kit lista também algumas técnicas e práticas, como o PPP, que apesar do nome engraçado, é uma técnica para compartilhar o progresso de um determinado projeto com o time e deixar todo mundo na mesma página. E o Team Retreats, que é uma prática de encontros do time, onde de tempos em tempos, o time se encontra numa cidade pré-determinada para passar um tempo juntos. O nosso time, por exemplo, tem a prática de se encontrar a cada três meses, ou seja, ao final de cada trimestre a gente se encontra em uma determinada cidade, passa um tempo juntos, dá aquele último sprint no trabalho e aproveita também para celebrar tudo que a gente conseguiu alcançar durante aquele trimestre. E última coisa que eu queria falar sobre esse kit aqui, sim, o Cuco está lá! O Cuco é basicamente um cronômetro compartilhado para dinâmicas online. Todos os membros do time acessam o link e conseguem acompanhar o tempo daquela atividade, quanto tempo que falta para acabar quanto tempo que a gente vai ter de intervalo entre as atividades e por aí vai. Ele foi desenvolvido pela nossa equipe com o objetivo de melhorar as nossas dinâmicas e hoje é utilizado por diversos times distribuídos pelo mundo. Eu poderia falar um vídeo inteiro aqui sobre o Cuco e vou... Mas não hoje. Mas é isso, tem muita coisa legal nesse kit, dá uma olhada lá, o link vai estar aí na descrição. E a segunda coisa que eu quero compartilhar hoje é o livro Remote of Not Required. O livro foi escrito pela galera do Basecamp, antiga 37 Signals, com dicas preciosíssimas para você e a sua empresa implementarem um trabalho remoto. Esse eu não vou nem explicar muito porque é uma leitura obrigatória, pega o livro, sai lendo, sem padrão. Sai lendo. Agora. Vai. A única má notícia aqui é que esse livro ainda só está disponível em inglês. <risos> Mas o livro é realmente incrível, se você domina a língua, por favor, leia. Bom, é isso por hoje. Se você conhece alguém que está adotando trabalho remoto por agora, seria muito legal se você pudesse compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Mas é isso, grande abraço e até mais.